Fala pessoal, quem está falando aqui é o Leonardo Carvalho E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como criar uma thumbnail para o YouTube Usando o Photoshop tá, O Photoshop que todo mundo reclama que é uma ferramenta difícil E eu prefiro usar ele, né, o Photoshop, do que o Canva Que também é uma ferramenta ótima para quem está começando Mas o Photoshop tem umas vantagens que são é, a qualidade que você consegue dar de acabamento. Você tem muito mais recursos. Para quem quer se desenvolver, vale muito a pena se aprofundar um pouquinho mais nessa ferramenta. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos lá para a minha tela agora. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar nossa, nossa aula aqui sobre thumbnail. É muito fácil criar a thumbnail no Photoshop, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o arquivo, o formato do arquivo. Então a gente vai aqui, meu Photoshop está em inglês, mas eu vou traduzindo. Em File, né? vai em Arquivo. New, nova, então bota aqui, ó, 1280 por 720. Esse é o formato padrão da stamina. Só que se você estiver trabalhando no formato maior, você tem que adequar né? aqui, 1920 por 1080. Você vai adequando aí ao formato, ok? Começamos aqui. É, eu vou mostrar agora aqui, vou dar um, vou mostrar um previsto como é que vai ficar lá na frente. É isso aqui que você vai ver, eu fiz um recorte no, na, no, na edição do vídeo. Se você gostou da ideia desse vídeo, já, já clica o um like aqui, né? já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber. Sempre que eu postar um vídeo você vai receber e vai poder acompanhar aí essas novidades todas. Tá? Então eu vou voltar para cá. Primeira coisa, o Photoshop ele trabalha com ferramenta de seleção, né? aqui que você seleciona. A maior dificuldade das pessoas é trabalhar com layers, né? Então, assim, o background já é sempre fixo, né? Você não consegue mexer, não consegue fazer nada aqui nele, basicamente. Você pode até pintar aqui, mas depois você fica preso. E você pode criar aqui, ó, layers. Está vendo aqui, ó, nesse atalhozinho aqui? Cria um, um layer, cria um layer novo, tá? E você pode até ocultar aqui, ó, esses quadradinhos esse sinal que o fundo tá transparente, tá? E depois você pode criar um layer ou excluir um layer, tá bom? Vamos trabalhar aqui com uma ferramenta que ela já cria automaticamente o um layer como você cria. Que é essa ferramentinha aqui, do, da ferramenta do, ter, do retângulo. Eu vou tentar fazer da forma mais... Existem várias formas de fazer é, qualquer coisa aqui no Photoshop. Mas eu vou tentar fazer da forma mais fácil para vocês. Essa ferramenta do retângulo aqui é como se fosse um vetor. Então você pode deformar ela, ou seja, é, transformar, esticar sem que deforme, tá? Então existem várias formas. Vou criar um retângulo simples aqui para fazer nessa barra de baixo. Clica duas vezes no layer do retângulo. tá? Ele vai abrir essa caixa aqui dos estilos de layers, tá? Então você pode criar aqui um gradiente aqui dentro. O que, que é isso? Você vai ter uma ferramenta específica aqui. Aqui você vai criar o seu ler. Clicou. Eu vou fazer um degradê de preto. Aqui, seguindo um pouco o padrão do, do, meu, do meu canal. Tá? Então, já, já tinha um preto ali. Vou criar um preto um pouquinho menor. Tá? Aqui você pode mudar a angulação se quiser botar... É, a luz vindo de cima, eu costumo botar assim Nessa ferramenta, quando você transforma ela Ela mantém a luz sempre no mesmo lugar Vou apertar aqui CTRL T tá? Que eu vou angular um pouquinho essa, essa ferramenta tá? Aí eu já duplico aqui para outro layer Então eu vou apertar o ALT e arrastar com apertando, apertando o mouse Porque ele vai duplicar Repara aqui, ó que se eu mexer no ângulo de luz, posso botar 90 graus aqui também, tá? Ele ajustou. Deixa eu ver se aqui ele já fez também, às vezes ele não fez, mas vou botar 90 graus aqui também para ficar a luz vindo do mesmo lugar e ficar com uma padronagem bem interessante. Vou clicar aqui para criar um outro retângulo para pegar o background todo. Tá? E esse background eu vou clicar duas vezes com o botão direito também. Vou criar outro gradiente só que eu vou clicar aqui no tom de amarelo. Primeira cor e a segunda cor. Vou botar um um laranja, tá? Como a luz está vindo de cima, eu vou inverter aqui, ó. Aí fica ao gosto, tá? Você pode trazer pra cá, que aí você traz o amarelo um pouquinho mais pra dentro do, da imagem. É como se o amarelo fosse deslocado o ponto de, daqui pra aqui pra dentro. Então você bota mais área de amarelo e menos área de, menos área de, de laranja. Ok. Eu acho que tá legal assim, tá? É, se você quiser, por acaso, mexer em alguma coisa, mexer em tamanho, aperta Ctrl T, ó. Ele vai criar essas areias aqui e você pode aí fazer uma transformação, tá? Só, só que a vantagem é que não deforma quando, quando você faz isso, tá? Ele aparece um pouquinho deformado aqui, mas é só impressão. Se você clicar em outro layer, ele já mostra que não. Deixa eu voltar. Se você errar, não se desespere, não fica, não fica, não fica com medo, porque basta você voltar aqui no histórico, tá? E você consegue... Aqui pegar todo o histórico que você fez, tá? Essa é uma das vantagens, você não perde trabalho aqui no Photoshop. Para falar em perder trabalho, vamos salvar esse arquivo para não dar problema. Eu tenho uma pasta aqui no meu arquivo, tirei várias fotos com vários tipos de expressão e a partir dessas expressões eu vou fazer várias carinhas. Depois eu vou ensinar, fica até o final desse vídeo que eu vou ensinar vocês a como é que você consegue fazer essa tamanha em 5 minutos, tá? Você cria, você vai gastar a primeira vez um, um tempo maior fazendo um template. Mas depois que tá pronto, você cria qualquer é, capa de thumbnail em menos de 2, 3 minutos. Tá? É muito rápido. Tá bom isso aqui. Vamos abrir ver se tá no foco. Ó. Tá. Então vamos fazer agora aqui a seleção da imagem, né? É, pega aqui a, essa ferramenta, que é o laço o poligonal. Polígono ou laço. Tá vendo? Tem uma setinha assim, só manter pressionado. É, uns 2 segundos que vai abrir ali a opção. Você clicou. Vamos lá. Dá um zoom aqui, ó. Aperta a barra do teclado, mantenha o botão esquerdo do mouse e arrasta a imagem para onde você quiser aí, ó, até você consegue fazer isso. Para ficar mais fácil de achar o ponto, não ficar clicando sem saber onde está clicando, eu recomendo você aperta a barra de espaço, que aí vai aparecer a mãozinha, você pode manipular aqui, arrastar para qualquer lugar, tá? E e Ctrl mais. Você chama o zoom, tá? Você dá um zoom na, na imagem. Então, o primeiro ponto é fundamental você clicar aqui, ó. E a partir daí, você vai clicando um pouquinho mais pra dentro, tá? Pra não ficar com uma bordinha. Então, é imperceptível essa distância. Mas se você chamar, se você avançar no branco ali, você aparece. A resta a mãozinha com a barra de espaço, tá vendo? Para você manipular. Essa é a vantagem do Canva, em relação ao Canva, né? Eu vou tentar acelerar aqui a imagem para vocês não ficarem muito tempo aí. Mas olha, só um detalhe aqui no cabelo. Ó, dá um Ctrl mais aqui para chegar um pouquinho mais perto. Não precisa ser perfeccionista para não gastar muito tempo. Não clica muito rápido, porque se você é clicar duas vezes, ele vai fechar o laço. Tá? Ele está abrindo um laço aqui. Ó, quando acontecer isso, aconteceu com aquele vídeo rápido, eu falei, você volta aqui mais ou menos no ponto e continua. Depois, se tiver algum errinho ali, você volta para corrigir. Quando chegar aqui no final, ó, traz uma reta. Essa parte tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado para o laço não fechar e dar trabalho depois, ó. Então se aproxima aqui quando fizer esse zerinho aqui, ó, sinal que tá tudo OK, fechou o laço, dá um Ctrl menos para poder voltar no zoom aqui. Tem um atalho do teclado, que é a melhor coisa para você aprender, que é Ctrl J, que é você duplica o layer só o que tá selecionado. Tá vendo aqui, ó? Tá então, pronto. Tá selecionado o que, que eu vou fazer agora eu vou pegar o outro arquivo aqui ó Esse aqui não sei se você quiser salvar deixa salvo também tá vai um indo aqui para poder abrir a janela que estava fechada vem arrasta aqui ó é só arrastar para cá pronto posso fechar aqui tá não, preciso, não vou salvar tá vendo que a imagem está aqui tá com uma nitidez legal ela veio um tamanho bem interessante é, você pode mexer aqui na imagem para ajustar o contraste, ó, brilho e contraste. Você pode deixar mais com mais brilho, né, ou mais escura. Vai depender aí como tiver a qualidade de sua foto. Já que vai tirar foto para botar no, no canal, vale a pena investir um pouquinho mais de tempo para botar uma luminosidade legal, pentear o cabelo, né, botar aparecendo a cabeça inteira sem cortar nenhuma parte, tá? Ok. Lembra aquela ferramenta? Clica duas vezes aqui, ó. Vamos botar uma bordinha branca. Clica duas vezes no layer. Então vem aqui em Stroke. Essa aqui que seria contorno, tá? É... Então vou botar branca. Tava no preto. Ok. Eu costumo botar uns 15. Não, ficou muito. 10. Eu costumo botar 15, mas é porque eu trabalho às vezes com resolução maior. Você pode selecionar aqui também, ó. Vê um preview, acho que tá bom aqui, oito, 9. ok, já tá pronto aqui, vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar um texto, seleciona a ferramenta de texto aqui, ó, tá? simples assim, vai colocar criar thumbnail, já tá com a fonte padrão que eu uso aqui, tá? Então, eu vou duplicar só para mostrar para vocês aqui para não, ó, dupliquei apertando alt, eu, eu cliquei no alt e arrastei, tá? Se você quiser mudar a cor, vem aqui, ó. Preto. Quiser mudar tamanho, Ctrl T, que aí você, ó, Ctrl T. Aí vai aparecer esses quadradinhos aqui, pega aqui, tá bom? É. Se você pegar e botar perto da bordinha aqui, você pode rotacionar. Pode chegar no meio aqui e colocar. Eu gosto muito de botar angulado assim, mesmo ângulo que eu botei no fundo. Então eu uso até a caixinha aqui para poder alinhar. Aperto Shift para não deformar. tá Criar Thumbnail. vamos botar aqui ó depois que definir o lugar o tamanho aperta enter tá preto sobre preto caramba não tô chegando calma fica tranquilo vamos botar aqui a mudar a corzinha aqui é, você pode eu vou, eu vou fazer o seguinte ó a cor do texto você pode mudar em vários lugares você pode mudar aqui ok você poderia mudar aqui dentro também botando aqui a cola tá vendo Color layer, você pode mexer na cor aqui Ó, ah, eu quero botar um verde E você pode mexer na opacidade, mas a opacidade, ó, Ela vai dar em relação ao fundo Mas é, é, dá para fazer coisas bem interessantes com isso Tá, então vamos lá, criar thumbnail A outra, achei que fosse precisar, não precisou Thumbnail, tá certo Confere se tá escrito certo para não dar bobeira Tá, e aqui agora, em vez de botar Photoshop eu acho mais interessante colocar aqui, aqui. é o canal, tá? Gente, então olha o padrão da, da, das thumbs que eu uso. Eu sempre estou achando até que tem com muito texto, então eu vou ensinar a fazer isso: é criar um padrão e depois você replicar. Vamos botar aqui. Ó, vamos lá: Photoshop ícone, ícone, ícone. Vamos em imagens, tá vendo, essa aqui, essa aqui tá ótima, tá com formato bom, Vê ver se eu consigo achar outra melhor, tá boa essa aqui, Ctrl C, copiar imagem, né, Ctrl C, botão direito, copiar imagem, o Photoshop você pode colar direto aqui, ó, Ctrl V, viu, já vem pra cá, o Photoshop deixa eu ver, o logotipo dele é bem conhecido, então se eu botar assim, ele, vamos reduzir aqui para ver se está legal, ó. tem que pensar na redução, e eu acho que ainda vale botar o logotipo do, vamos botar aqui, do YouTube, deixa eu botar aqui, ó. YouTube, Icon, Vamos ver se eu 1024. Vou dar uma dica boa: você seleciona aqui o botão direito, copiar imagem. No Photoshop, se você for clicar aqui, vai ficar difícil de você editar. Aperta o Ctrl N Que ele já vai abrir uma imagem, já vai abrir uma caixa para você colar a imagem do tamanho da imagem que vem certinho. Tá? Então, com o atalho de teclado é Ctrl N Ctrl V. Tá? O que, é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a borracha mágica. Esse aqui, ó, apertou aqui, dentro da borracha, se não tiver selecionado, bota a borracha mágica. Eu posso selecionar aqui, ó, aqui é a sensibilidade e aqui é o... o anti-ailers é a... É pra não ficar é, pixelado recortado ali. Então vem aqui, ó, e tiro o branco. Não apareceu porque eu tava... Ah, tá, ó. Ele cortou dentro, branco dentro também. Vamos voltar, tá? Vamos tirar esse aqui, ó. O... Ela vai selecionar contigo. Ele vai selecionar, tá vendo, ó, agora... Ele vai selecionar só o que está na... É, Onde ele encosta, tá? A parte, o branco que está aqui, se eu clicar aqui, ele nem tirava. Tá? Se eu quiser tirar o vermelho, ele tira o vermelho. Se eu quiser clicar no preto, ela, a, a borracha tira aqui, tá vendo? Isso aqui é fantástico. Mas é bom você ficar atento. Porque às vezes ele, leva um, ele, ele deixa uns pixelzinhos. Então, já está cortado. Vou selecionar aqui para poder não levar uma, uma imagem grande com algum tipo de lixo. Arrastar para cá, para dentro. Tá? Já fechei a caixa ali. Ele podia ter ficado um pouquinho melhor, mas tá bom. Quando eu reduzir, não vai aparecer. Então aqui, ó. Já que eu quero criar o thumbnail para o YouTube, eu vou botar aqui, ó. Não sei nem se fica muito, muita informação. Eu vou botar aqui que chama atenção. Tá? Ah, mas tá estranho. Tá sem profundidade. Não, tá bom, realmente. Eu posso botar uma sombrinha aqui, ó. Eu selecionei aqui o Photoshop. Outra dica boa, anota aí. Se quiser selecionar o item, seja o formato que ele for, aperta Ctrl e clica aqui dentro, ó. Tá vendo? Vai aparecer aqui dentro da caixinha. Ele vai selecionar aqui a sua imagem. Se for meu rosto, também tá é uma coisa, ó. Ctrl, tá vendo? Selecionou aqui, você não precisa ficar reselecionando nada, tá? Essa ferramenta aqui eu uso muito. Então, vamos lá. Tô aqui no, no, no logotipo. Vou botar só um para ensinar para vocês. Nem usaria, mas um drop shadow, que é uma sombrinha aqui, ó, que vai marcar o fundo do logotipo. Eu posso aumentar aqui a distância da sombra, tá? Ó, deixar ela mais... eu vou, vou botar 20, acho até muito. 20 com 20 aqui. Eu posso pegar aqui mexer na opacidade e na cor. A opacidade para ficar mais forte ou mais fraca. O padrão é 75. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo pegar a cor no fundo, Tá? para não ficar não ter tanto impacto assim não ficar tão agressivo posso copiar isso aqui para poder duplicar esse estilo aqui também ó. fica um pouquinho interessante às vezes ele drop shadow vou copiar a cor ali que eu tinha pego no fundo podia simplesmente pegar e botar aqui ó. 20 20 ele vai criar essa aqui acho que nem precisa tanta sombra se você achar que está dando um tá vendo aqui ó que aquela borracha mágica não recortou bem eu poderia ter pego também a imagem PNG mas eu fiz para mostrar para vocês seleciona tem a manhãzinha aqui ó vai em select ó, modify contract, bota aqui um pixelzinho que ele vai comer para dentro, ó. tá bom? O que, que eu faço aqui? Eu inverto, ó. select, inverte, que ele vai inverter a seleção, o que era para dentro ele vai fazer para fora e deleto. Tá vendo agora aqui? Então ele, ele deu uma... A, ele correu para dentro a seleção, né? E eu excluí essa bordinha, entendeu? Se tiver dúvida, se não ficar legal o resultado, vem aqui no histórico, ó, e volta, tá bom? Bom, eu acho que tá legal aqui a essa thumb, tá? Se você quiser se mexer um pouquinho mais no contraste aqui, acho que pode mexer um pouquinho mais no contraste. Eu venho sempre também aqui no Ruin Saturation, que é onde você aumenta a saturação, ó. Não é o caso de ficar assim e tirar totalmente, mas normalmente o padrão é zero. Eu pego puxo um pouquinho para dar uma, uma corzinha mais saudável ali, né? Se quiser escurecer um pouquinho, dou um OK. Posso aumentar mais um pouquinho o contraste. Ó, dá um pouquinho mais de contraste. Aqui o previsto não estiver aparecendo é aqui, ó. Eu acho que tá OK, tá? Tá bom, salvou para ficar guardado, isso aqui é muito importante, que vai faz parte da dica que eu vou mostrar para vocês, tá, que eu vou mostrar até agora. Ah tá, uma coisa que é importante, faz sempre a redução dela, ó. aqui no caso é ctrl-, Para ver se tá dando pra ler, ó. Eu nem sei se esse thumbnail, se, se... eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou deixar só thumbnail, seguir as orientações do meu mentor. Tá? Eu, uso, eu faço muito ajustes com a setinha. Tá? Então, tá pronto. Salvei. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos exportar. Você pode exportar isso aqui, ó. É aqui, ó. File. Save for Web. Isso aqui, ó. Tem um atalho também que eu uso muito. Esse atalho aqui é um dos atalhos maiores que eu conheço. Mas eu uso muito. Alt, Shift, Ctrl S. Tá? Pode parecer besteira, mas ele... É um dos ferramentas que eu mais usava. Um dos atalhos que eu mais usava. Eu posso salvar... É, tanto em JPEG, aqui com a qualidade, já disse o tamanho aqui, a é 215, ou pode botar também em PNG, 24 aqui, né, que é, seria a quantidade de cores. Tá? O PNG tem a vantagem que é uma imagem transparente, é JPEG, está certinho aqui. Salvar. E vamos salvar o preview aqui da thumbnail, que é criar. Eu tinha até salvo uma que eu tinha feito. Tá? Agora eu vou ensinar para vocês a dica que eu falei que é a dica para fazer isso em, em 2, 3 minutos, tá? Deixa eu abrir um arquivo aqui. Eu deixo o Photoshop aqui, ó, Thumb 23. Aí essa aqui está pronta. Quando eu salvo, eu deixo dentro da pasta salva, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu posso desligar aqui as imagens, já tem outras, ó, já tem aqui do. Do YouTube, tem tudo preparado. Eu tenho vários rostinhos, tá? Então, se eu quiser desligar esse rosto aqui sorridente, botar assim, cara de espantado, eu boto. Se eu quiser usar assim, a sério, se eu quiser pensativo, tá? Aquelas fotos todas que eu tirei, sempre que eu preciso, eu vou armazenando. Tá? Aquela como eu queria usar, ela não apareceu. E outra coisa é o seguinte. Eu tenho aqui meu padrão de cores aqui, tá vendo? Assim, ó, o, o segredo. Deixa eu botar, deixa eu ligar novamente aqui, ó pensativo tá bom eu venho aqui e em vez de preto eu substituo por um, por um vermelho já tem um formatinho todo aqui tá eu posso substituir a fonte por preta né tanto em cima quanto embaixo posso tem também a texturazinha não sei se dá pra ver aqui ó é que eu boto ela no overlay overlay é um formato que ele... Está vendo? O formato normal da imagem é esse aqui. Ó, normal. Com opacidade... 100. Essa é a imagem que eu peguei. Quando eu boto aqui... Deixa eu até voltar. A opacidade dela eu boto o overlay que dá um brilho. Tem o multiply também. Tem alguns que... Vai depender do uso aí, tá? O overlay dá um aumentado no brilho. Então, assim... Se eu estou usando amarelo. Mas se eu quiser usar vermelho, ó... Está pronto. Se eu quiser usar azul... Tá pronto, tá? Aí é só mexer na cor da fonte ou no objeto. Deixa eu ver se tem outros objetos aqui. É que às vezes eu dou limpada. Mas isso aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu tenho outras... Oh, do Google Site foi aqui. Só que eu uso amarelo porque dá mais contraste. Mas se você quiser, ah, eu quero trabalhar com verde porque eu falo de comida natural. Ok. Ah, eu quero trabalhar com vermelho porque eu falo de amor. Eu, ou rosa porque eu falo de... de com alguma coisa feminina aí é com você tá mas é importante você saber que está aqui os padrões estão criados e você vai ter sempre esse arquivinho aqui que você vai sempre salvar dentro da pastinha né que aí você vai agregando coisas aí de vez em quando vale a pena fazer a limpa tá para não ficar um arquivo tão pesado mas ó né porque eu trabalhava com com esse tipo de padrão aqui ó já fica aqui pronto aqui dentro ó. tá vendo então você pode mexer como você quiser Criar padrões de, tipo assim, ah, eu quero criar uma playlist específica. A playlist é fundo amarelo. A outra playlist é toda fundo verde. A outra playlist, eu, eu, eu falo com Eu boto esse padrão aqui, que aí você mantém. E sempre, obviamente, ter mais de, de... Uma variedade de 10, 15 carinhas aí. E fazer aquilo que eu falei. Pega um dia que você tá se sentindo bem, cabelo cortado. Que tá com, com a pele boa, né? <risos> e faz isso, tá? E para alterar o texto, é só alterar aqui, ó. Então... É, se fosse agora aqui, ó Thumbnail, tá? eu tiraria aqui, uma dica, tá? Uma ferramenta de seleção, botão direito do mouse, você escolhe o layer. Tá mais fácil de você, em vez de ficar procurando aqui, tá? Arrasto pra cá, tá pronto. Tá, se eu quisesse botar o outro também, ó. Ah, mas Léo, quer ver? Vamos comparar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. para não Vamos voltar no histórico. Pronto, isso aqui é o histórico, salvei para minha bobeira. Ó, essa aqui foi a que eu criei, e essa aqui eu criei em menos de um minuto, né? Tá? Ah, mas pô, olha, eu não gostei aí dessa carinha aí, tá com cara de triste, pensativo. Não, não tem problema, quer que eu fique com? <risos> Ó, quer sorridente? Quer sério? Quer sorridente? Quer espantado? Quer assim, tipo entusiasmado? É isso, tá? Então... Eu costumo botar o rosto assim porque é, o ideal é, é você colocar aparecendo branco do olho, tá? E você cria uma identidade visual tanto no formato da fonte, no formato aqui da, da cor, no formato da, da tá vendo aqui? Ó, tem as pastinhas todas, todos, cada um tem um arquivo Photoshop. Vamos criar esse novo aqui. Vou botar também, vou botar old, vou botar velha, para saber que de repente a partir agora eu vou começar a usar esse padrão novo aí que ficou bonitinho tá se quiser botar na textura que tá sentindo falta da textura que é isso aqui ó vamos ver se vai ficar legal eu posso arrastar para cá tá vendo aqui ó eu tenho que botar embaixo de tudo para não ficar sobrescrevendo nada ó tá aqui ó quem estava sentindo falta da textura você é que sentiu tá aqui para você se quiser botar em cima aqui também do pretinho, eu não estou sentindo tanta diferença, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica aqui, né? Porque eu acho que é... depois que você cria uma vez, você vai ter o trabalho uma vez. Depois que você cria, cara, é muito fácil você deixar guardadinho ali. Cuidado para não perder esse arquivo, né? Ele está todo dividido em camadas. Você pode editar a hora que você quiser. Quando quiser exportar, vai no Save, Save for Web, tá? Ou por aqui, ou por esse atalhão aqui, e pronto. É, eu vou deixar na descrição dois links o primeiro link ele vai ter uma explicação maior sobre se você quiser aprender mais sobre Photoshop ele vai te ensinar mais sobre Photoshop tá e acho que é fundamental uma ferramenta que você não usa só para fazer thumb, você usa para tudo na vida tá toda hora você precisa editar uma imagem e vou deixar o segundo link que é o seguinte se você está começando a trabalhar hoje com marketing digital ou com marketing de afiliados a partir do momento que eu que eu estudei esse método eu aprendi do zero e me ajudou muito, tá? A partir disso aí que eu dei um salto e evoluí bastante, tá? Então, assim, se você não quiser gastar tempo, aprender sozinho, segue esse tutorial, né? Esse, esse método passo a passo aí, que é, vale muito a pena, eu recomendo, tá? Pra você. Então, assim, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os meus vídeos. Deixa um comentário, né? Se você teve alguma dúvida que você não entendeu, que você achou que pode melhorar. E a partir disso aí eu posso criar novos vídeos para você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.